Bom dia meu povo, como vocês estão? um tempo pra cá eu venho jogando esse jogo Ele nos apresenta várias coisas novas a Cada momento que a gente pisca E no caso eu também vou descobrindo várias coisas novas que tem Assim como todo mundo, eu também vou descobrindo Coisas novas que tem no jogo E algo que eu também descobri ao longo do tempo foi novas formas no de jogar o jogo Como servidores multiplayers E desde então eu fui jogando mais e mais em servidores multiplayers Como o Mush, que é um servidor brasileiro que tem Que é de Bad Wars, Sky Wars, HG também E outros, como o próprio Hypixel Que é, considerado seu... que é o maior servidor de Minecraft e como tem gente que joga de notebook, é computador fraco, porque é a única coisa que tem que jogar, e acaba sofrendo um pouquinho de frame rate. Como vocês podem ver, o meu frame rate agora se o inventário chega a 200%. Né? No caso, se eu fechar o inventário, ele vai subindo. Também vou mostrar uma print aí na tela, quanto eu pego sem estar gravando. Que, no caso, é um grande númerozinho considerável. E eu quero mostrar pra vocês como é que eu consegui ele. Então, ou seja, o bagulho é o seguinte. só então, no caso, eu vou citar alguns, algumas coisas que você tem que estar tá familiarizado. Ou, pelo menos, eu vou explicar agora, no, no caso, o que seriam. No caso, eu vou usar muito a palavra client, modpack e alguns outros. Pra quem não sabe o que é um cliente de Minecraft, basicamente é como se fosse um modpack. No caso, eu tô usando a Bedliner que é o cliente que eu tenho de preferência, no caso. No caso, ele tem vários mods, eu tô usando, por exemplo, o um Bright que deixa o bagulho tudo claro, no caso o Perspect, que permite eu dar um zoom de 360 graus. Se você não precisa de FPS, tipo, ou não liga, ou se você ainda vai sair com um conhecimento de mods, dessas coisas. No caso, o mod que eu gosto muito de usar em gravação. E assim, basicamente o conceito de você aumentar FPS Num cliente de Minecraft é você deixar Menos informação na tela, quanto menos de informação Na tela você tiver, mais FPS você vai pegar Então por exemplo, aquele Keystrokes ali, tava comendo Algum pouquinho, tava comendo pelo menos um pouquinho Nos meus FPS, então basicamente isso é pra você precisa entender Quanto menos informação na tua tela, quando você tiver um cliente de Minecraft, mais FPS você vai pegar Então assim, eu deixei o mínimo de mod possível Pra que você consiga ter o máximo de FPS Possível, e ainda mais eu usei algumas Configurações especiais, basicamente São exclusivas, minhas no caso Isso que ninguém mais usou, esse cara tá dentro Tentando matar de tudo quanto é jeito. E ainda de brinde, eu vou deixar algumas configurações que são as minhas do próprio jogo. Que no caso, vão te ajudar bastante em frames. No caso, eu considero os melhores, para frames, essas coisas. E é basicamente isso no geral no caso estão aqui na, na tela do meu computador e seu paper lindo. Velho, então basicamente você vai precisar pelo Minecraft. No caso eu vou dividir esse bagulho em dois partes Um que é pelo Optifine e outro pro BadLine. O BadLine basicamente é um modpack de Minecraft que dá tanto mais frames do que o próprio Optifine, quanto pode te ajudar a você fazer a maioria das coisas. No caso ele tem suporte para praticamente todas as versões, da 1.7.10 até 1.16.5, até Snapshot da 1.17 atualmente, enquanto o Minecraft é um Minecraft, né? Ele vai ter sempre todas as versões. Então, para você acessar no site da Optifine, você vem aqui no Opera. Então, para você entrar no site da Optifine, você vem aqui digita optifine.net. A partir disso, você vem em download e escolhe sua versão. Você pode vir aqui em Mark, é pra mostrar a sua versão. Aí você pode pegar aqui a versão que você quiser. Então, é basicamente isso. É, no caso, eu também vou deixar na, na descrição o da onde das minhas configurações, que no caso do mais FPS eu vou explicar o porquê, mais futuramente. Você pode baixar aqui, tipo... Equipe, download, já acabou. Você pode fechar isso aqui. E quando baixar esse arquivo que você escolheu, você pode só vir nele, você pode só executar e vem aqui em install. E é isso. Quando você der install, vai criar um perfil automaticamente no negócio do Minecraft. Não fiz isso no é Porque eu já tenho o negócio instalado. Mas a partir de quando você abrir o launcher. No caso, aparecendo aqui Ford, mas no caso era para aparecer Optifine, essas coisas. No caso, vai aparecer o Optifine. Se não aparecer, você vem aqui em instalações, nova instalação e procura aqui o Optifine. E se você quiser instalar minhas configurações que eu dou na descrição, no caso, ela dá um. um. sim, é um método totalmente único. Porque eu fui moldando essas configurações, eu fui testando coisa por coisa, fui mexendo coisa por coisa. No caso, basicamente. O que você vai precisar fazer é pegar esses dois bagulho dar ctrl c, vem aqui na sua app data, Windows app data, roaming, opa, outro minecraft, e a só dá o eu ver misture os arquivos, e é isso basicamente. Então basicamente a instalação do Optifine tá feito Se você quer usar o BadLine Client, você vem aqui e abre o seu ah, administrador, adminastro, nossa, tá me sentindo muito youtuber. Nossa, velho, que vergonha aqui da Zeketsu que se tornou Vai vir esse bagulho aqui Ficando a instalação default do Java no caso, a instalação padrão Abrindo o Bedline, vai vir aqui Beleza E a partir daqui A única coisa que você tem que prestar atenção Você vai logar, no caso Tipo, você pode logar E... Você... A única coisa que você tem que prestar atenção É ter essas duas coisas ativadas E se você quiser, você pode alocar mais memória RAM eu, No caso, eu posso deixar 4GB Mas eu deixo nos 10 né? mesmo Porque eu sempre gosto de deixar no máximo Pra ter uma máximo de VPN. No caso, se você quiser, você pode vir aqui e iniciar Ah, tem que ser esse a Client 3 E no caso, vai ter que eu vou mostrar quando eu tiver dentro do cliente. Se o Bedline 3 não tiver ativado, ela não vai funcionar. você já tiver usado o Bedline Client antes, ou até mesmo já foi sua primeira vez entrando, é basicamente aparecer isso daqui. Que no caso é sobre o novo Bedline Client 3.0, que no caso é porque o Bedline Client atualizou, ele foi para sua versão 3.0. Então eles estão fazendo um tour para quem veio da versão 2.0. Então, get started. Você pode skipar o tutorial também. Basicamente é isso, e não pense que é só fazer isso não, que ainda não tá pronto Se você apertar o shift direito, que é aquele que fica embaixo do enter, você vai abrir essa tela No caso pode estar aqui, ou sei lá, em qualquer outro lugar da tela, não, não em qualquer outro lugar, mas... E basicamente o Bedline Client tem um cima de, de profiles, que no caso é perfis Vai estar o perfil que eu tô usando aqui, no caso é todos os mods do jeito que eu configurei, incluindo as configurações No caso, se eu clicar aqui no vanilla, por exemplo, tá, no caso não muda nada, mas Se eu deixar esse aqui, vai aparecer esse daqui aqui não usa esses preset do Hypixel, do Hypixel não, do Bad Lion. E só vai comer seu FPS. Usa usa, que eu, usa o que eu tô usando. Se ainda tá dando umas queda de FPS, pode ativar o Fubrat. O Fubrat come um pouquinho de FPS. No caso, eu deixo em Enchanted -en -de Glint, Fireboard. Então você me pergunta, por que eu deveria usar o seu profile do Bad Lion Client, sendo tem de vários outros youtubers, incluindo gringos, que devem saber muito mais que eu? Porque tem uma opção aqui no Graphics, não, não é no Graphics, é no Better Frames aqui, que tem essa opção aqui, disable DL Check. No caso, eu descobri que isso aqui era cilado e era para para desativar. Quando eu vi aqui em Order, e aqui estava aqui, show GL Errors. E se você passar o um mouse aqui em cima, vai mostrar uma descrição que eu vou deixar em português agora. Se você ler aqui, vai. vai... O que importa aqui no caso, é a última parte. Ao desativar, os erros ainda são registrados e podem re reduzir a, caixa de... a, caixa de... a taxa de 4. <música> Então basicamente pode deixar ele aqui ativado, porque senão vai diminuir o FPS porque os bagulhos ainda vão ser salvos. E basicamente que os erros do OpenGL então vai aparecer aqui, do nada, você vai estar jogando e vai aparecer que pá, e rodou do OpenGL. Algumas pessoas podem incomodar, mas pra mim, sei lá. Pra mim eu não e cara, se você quer É esse tipo Além de ser raro De aparecer essas coisas Tipo Pra mim é bem rarinho Tipo Sei lá Tipo É uma mensagem tipo, Minúscula Basicamente é isso E lembrando que Se você vê nesse vídeo Porque você gosta de mim Ainda tem um bagulho hora Que eu tenho pra falar Sobre o Bad no caso faz... Tem vários outros mods Que você pode usar Tem um mod de Crosshair Que eu Pode deixar a mira diferente Dá pra você aumentar E diminuir o zoom Não consigo mostrar Daqui direito Visto que minha rodinha Normal está zoada Basicamente isso É uma status Enfim Tem vários outros Bagulhos Se você não gostar tipo se você não ligar para FPS, você pode usar muito isso daqui, tipo, várias coisas que tem aqui. Então basicamente isso. Ah, esqueci de ensinar como é que instala o profile do Bedline, né? Então basicamente eu venho aqui, configura o imagem de profiles e vem aqui, no caso voltando aqui, na minha pasta onde eu deixei todos os arquivos organizadinhos, esse FPS 1.js vai ter basicamente esse FPS 1.js ou então, ainda. você vem aqui e arrasta pra cá. No caso também tem que usar o Bedline 3.0, para se você quiser usar esse daí. Se não, não aparece. Não aparece. Não. No caso também tem um outra ferramenta do Bedline que os emotes. Olha o deporte desse é o deporte